Sim, aí tem aí, um adesivo leitoso com PVC, 2,1 por 1. Qual é o valor do metro do metro quadrado? 150, então, esses é, se são 2 metros, 300. Tá 315. Sem foldas, uma lâmina no formato 21 por 29. Só que o formato dele é metade de, de uma 4, é... 29,5 por 1. Um. Por 200, como assim? É, é quanto a, a, o folder do um folder? Ele vira um desses, desses é, tá que caro. tem aí. É, vê, vê quanto fica. Não, pelo que eu falei que era boa de preço, agora me apresentando dessa uhum. sim. Qual a forma que é, você faz no um adesivo recortado? So taking